Oi gente, bom dia, mais um dia de expedição Aqui nesse lugar, o Zilão vai mostrar Nós fizemos um buraco E esse buraco aqui é para os meninos jogarem o lixo Porque aqui o lixo não tem coleta de lixo, então o lixo é queimado E eles queimam do lado da casa Então a gente produziu esse buraco aqui Para que eles tenham um lugar adequado para queimar o lixo E a gente vai aqui na nossa loja nossa lota aqui já está praticamente pronta, tudo muito, muito simples, algumas coisas até improvisadas, por exemplo, esse portão aqui, nós desmanchamos uma porta e fizemos esse portão, e, porque é tudo muito caro, então a gente tem que ensinar os meninos a fazerem coisas baratas que eles podem ter sempre. Então os canteiros já estão prontos, já estamos em processo de plantio aqui. Em breve, as primeiras mudas vão nascer. E nessa área aqui, os meninos já estão limpando. É, os meninos têm um potencial de trabalho muito grande. Eles são muito dedicados e fazem tudo com muito carinho. E aqui nós vamos fazer o galinheiro, tá bom? Então, vá acompanhando a nossa expedição aí. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa boa. E a cada dia, esse lugar vai se tornando um lugar melhor. Um beijo, gente. Fique com Deus.